Olá, Andarilhos do Imaginário, bem-vindos ao nosso podcast, esse é o episódio piloto e a gente vai falar sobre o World Building. Eu sou Mayara Barros, hoje comigo aqui nós temos o Lucas, a Leska, o Eu. e o Adeval. Por favor, se apresentem para a gente começar. Aqui é o Lucas Lange, diretamente de Uberaba, na ponta de Minas Gerais. Salve, salve, Andarilhos do Imaginário! Aqui é o Adeval de Andrade com um pé em Pernambuco e outro em São Paulo. Sejam bem-vindos. Eu sou a Leska Lemos, daqui do Rio de Janeiro, e só tô com uma perna aqui mesmo. Eu esqueci de comentar que eu também sou do Rio de Janeiro, mas então, <risos> vamos lá. O nosso primeiro, primeiro tópico de hoje sobre Worldbuilding é a questão das regras de criação de mundo. Porque quando a gente está falando de, de worldbuilding, a gente não está se referindo só à fantasia. Você tem que criar o seu universo para qualquer gênero literário que você vai escrever. E essa questão das regras é mais ou menos a coerência que o universo tem, tanto para os personagens como para os seus leitores. Então você precisa estabelecer como as coisas funcionam. E aí isso pode ser desde como funciona uma escola até como funciona um universo inteiro. Depende do, da sua história, né? E aí, gente... Sim, sim, desse jeito mesmo. É sempre bom ter um ponto de saída ali, né? Para cons conseguir começar uma narrativa, uma história. É criar um contexto do mundo. É justamente aquilo que vai dar a base para o escritor começar a escrever, né? Que, tirar o a fonte para sua ideia, né? A fonte para sua própria narrativa, para sua obra. E aí, sempre tem vários conselhos, né, que a gente vai aqui discutir bastante, eu, você, o Adeval, Deval, para Pra galerinha aí que tá ouvindo aí com toda atenção e alegria. É, o bom de ter regras na hora que você está criando o universo da sua história é que você pode se referir a elas quando você tiver algum momento de dúvida pra, ou para criar conflitos ou para resolver conflitos. E aí a sua história acaba tendo uma coerência bem interessante porque as, os leitores conseguem ver que as coisas fazem sentido. É, isso aí é, é um, uma, uma grande verdade. Né? Quando eu comecei escrever mesmo é quando eu via alguma coisa sobre world building ou criação de mundos como queiram é, a minha visão era só é, criar um mundo mas aí criar como Um mundo completo não era aquela não tem muita essa percepção de quando você cria uma história fictícia numa cidade brasileira assim mesmo sendo uma cidade que é palpável para nós digamos assim você tem que criar, porque é uma coisa nova para sua história, né? Exatamente. Não é um, você não está usando aqui, tipo aqui em São Paulo. Você não está falando marginal Tietê. Você não está falando a ponte Tayad. Você vai ter que criar todo o ambiente da sua história e vai ter que colocar todas as regras que não necessariamente tem que ser as mesmas regras que a gente vê nas cidades daqui. Né? Exatamente. Todas essas, essas regrinhas, essas coisas assim de, de criação de mundo vão dar o contexto da sua história. A, a narrativa que você vai criar, os personagens vão habitar aquele universo. Então ter uma, uma, tipo, como o universo funciona, como o mundo funciona, é bom para os leitores terem uma noção do que, que pode acontecer ou não e do que, que é estranho ou não em relação... E é bom lembrar também que às vezes você não precisa criar o um universo para criar narrativa às vezes você pode com, com, começar um contexto assim a partir de um personagem por exemplo, que tem a história em cima dele a partir dele das criaturas das classes de magos que você já quer utilizar você vai ampliando e formando o mundo mas é sempre uma essa parte é sempre uma parte pré-história né pré-narrativa antes de começar realmente a construir a história assim é, quando eu digo universo, é uhum. o universo da história em si. Não Isso. necessariamente você está criando um universo com planetas, estrelas, não, assim, é, eu sei, essas também. coisas todas. Tá às vezes você tá mesmo, mas às vezes não, uhum. às vezes não precisa disso tudo. Uhum. É, eu gostaria de falar umas coisas que eu, eu aprendi em uns cursos. Que assim, é, na hora de construir o seu mundo, algumas, eu percebo que alguns autores eles se perdem em... Umas coisas, uns detalhes bobos, né? Eu tava lendo esse The Kiss of Diception, Hoje eu percebi isso Que não, ela construiu bem cultura, As culturas diferentes, né? No, no livro dela Só que assim, ela não atentou Pra ela botar nomes diferentes, sabe? É, Se eu tenho, tenho uma cultura Por exemplo, Brasil e... É, Inglaterra, né? A gente vai ter nomes diferentes ali. Só que de, vindos dessa cultura, né? De cada um. Só que ali é, parecia que era tudo tudo nome em dois, sabe? Ela usava. Era Rafe, Caden. E só acho que é mais diferente é a Arabella, né? O nome Arabella é um pouquinho mais diferente dos outros. Mas é, esses três personagens eram de três reinos diferentes. Eu achei que Faltou, assim, eles têm até umas línguas próprias, né? Mas faltou diferenciar os nomes. Nome que você diz, nome de personagem, não o nome das coisas. É, o nome dos personagens, às vezes das coisas também. Né? Por exemplo, um, o nome de um reino, eu acho que era Dalbrack e o outro era Morredon, E tudo me lembra muito a língua inglesa. Né? Eu acho que o mais é, diferente é... teria sido Vendor. Venda. Venda? É... É, é um reino também, André. É, fica... mercadinho. É. Não. Aí eu acho não, isso Acho que tem que... tem é, é uma influência muito grande, né, da literatura. Se a gente lê, a maioria dos nomes já são baseados em, em na língua inglesa mesmo. Né? Quando a gente pega para ler crônicas de Helio e Fogo tem o reino Winterfell. o Interfell. O Interfell é em inglês. Ainda assim, está na tradução em português. Você não vai traduzir isso que gera até um preconceito com a língua portuguesa, né? Nesses casos, a pessoa fala, não, vai ficar horrível, vai ficar feio demais se traduzir. A gente eu acaba... acho que a tradução, eu acho ruim também, porque quando você pensa é, em Game of Thrones, por exemplo, é muito exótico, né? é muito lado do exótico. O Brasil não teve um período medieval, né? Então, pensavam, quando a gente pensa no período medieval, pensa uma coisa muito europeia, né? Então acho que é legal ter esse distanciamento, assim, dos nomes, das coisas. É, uma coisa da tradução dos nomes, é que uma das regras da tradução é que você não traduz nomes próprios. Então, nome de reino, quando, é, quando o reino é nomeado por uma, é, em referência a uma pessoa, não é traduzido, porque é o nome de uma pessoa, essas questões de nomes próprios não se traduzem. Isso inclusive deu, deu controvérsia quando o Harry Potter estava saindo porque na Pedra Filosofal a tradutora não sabia que os nomes das casas eram nomes próprios e aí ela traduziu e aí quando, ela, quando apareceram os fundadores ela não pôde traduzir os sobrenomes ah, verdade é por isso que a, na, na versão brasileira a gente tem os nomes das casas traduzidos e os nomes dos fundadores originais porque não se traduz nome próprio, mas ela não tinha como saber no primeiro ah, momento. legal, isso aí eu não, não sabia dessa, dessa, desse detalhe, não. Deixa eu fazer um, uma janelinha, abrir uma janelinha aqui. Quando eu tava falando assim, dos nomes desse livro, desse livro, eu não tava falando nem de tradução. É, é porque, assim, como ela queria construir culturas diferentes, né? inclusive tinha assim, um estranhamento entre essas culturas, eu achava que ela devia ter pego a influência de outros lugares, não só da, da Inglaterra, entendeu? Era... Parecia que era tudo da mesma cultura parecia que era toda mesma cultura não tinham essas diferenças assim sutis né é nem questão é, de isso é uma coisa isso é uma coisa a ser observada mesmo porque você a não ser que você queira fazer um lugar unificado tipo um continente onde todo mundo tem os nomes parecidos tem a mesma cultura mas é difícil ser quando você cria mundos mesmo né um, um continente completo um país muito dividido é difícil você ter uma homogeneidade nesse sentido. Então, quando você coloca os nomes tudo parecidos, parece que o, o a personagem está andando, na, na, tá andando no cenário, está evoluindo na história, mas parece que ele não saiu do lugar. Parece que ele tá, continua no mesmo lugar que ele sempre esteve. Essa discussão do, dos nomes é, dá até a nossa entrada para o próximo assunto, que vai ser a verossimilhança da, da construção de mundos. E quando a gente fala de verossimilhança, a gente está se referindo ao quanto a gente consegue suspender a descrença do nosso leitor e ele acreditar naquilo que ele está lendo, o quão a gente consegue é, tornar aquele, aquele universo o mais real possível pro leitor. E essa questão dos nomes é, é bem intrínseca a isso, né? Quando você tá criando uma, uma cultura... Mesmo que seja uma cultura de uma escola, de grupos de alunos que se juntam numa uma turma que se divide em grupos. Esses grupos têm uma cultura, têm uma, uma, um modo de agir, uma parada. E os, os apelidos, já que a gente estava falando de nomes, os apelidos que cada um vai dar para o outro, você quer que influencia nisso. É, às vezes não precisa nem ser alguma criação fantástica, né? no caso da escola, para que seja que esteja baseada no, no, no país, no Brasil, na escola brasileira e coloca alunos lá só com nomes estrangeiros eu tenho visto muito isso, né, principalmente em Wattpad, essas coisas mas perde aquela verossimilhança, né? você não consegue imaginar uma território brasileiro ali dentro da história só com nomes, com John, Mary, outros assim, que você só vê em filmes estrangeiros, vê em livros estrangeiros né? aí tipo o autor ele precisa ser mais convincente assim, para que a pessoa aceite que a história está sendo feita no Brasil se você não coloca um nome brasileiro, para alguém que é acostumado a ler literatura mais voltada para o Brasil, por exemplo Você não vai conseguir atrair esse tipo de leitor tão facilmente assim, Porque ele não vai se sentir tão representado Quanto não vai conseguir imaginar né, esse mundo dentro de onde o autor queria colocar e não conseguiu Graças a esse pequeno detalhe, que é o nome É isso que você está falando, Lucas, é, meio, é bem bizarro mesmo mas eu percebo que o adolescente brasileiro tem muita fascinação pela realidade americana, né? Eu acho que porque lá eles parecem ser mais livres nesse negócio de dirigir aos 15 anos, mas parece que eles têm uma autonomia maior, né? Eu acho que isso está tá assim o imaginário do, do adolescente brasileiro também. Mas eu, acho, eu concordo com você, eu acho que deveria fazer uma coisa mais velho semelhante mesmo, né? É uma coisa que dialoga com os adolescentes daqui também, não é só ficar... Eu acho que essa questão da, da fascinação com o estrangeiro é muito do que a gente consome também. Todas as histórias que a gente consome, majoritariamente, são dos Estados Unidos e, e da, da Europa. Então, quando a gente o nosso imaginário fica povoado por, por essas histórias e a gente é, acaba se acostumando a usar isso como atalho sem pensar muito na nossa própria realidade. Acho que essa é uma das maiores críticas que eu vejo em grupos de escritores, o povo que escreve sem se pegar referências do Brasil, e aí vem o, a galera que, querendo, tipo, não, vamos, vamos trazer a nossa, a nossa cultura. Tipo, não tem problema fazer nenhum dos dois, é só você ter noção do que, que você tá fazendo. Se você quer criar uma história baseada na realidade brasileira, usa referências da realidade brasileira. Se você quer criar uma história Fora do Brasil usa referências de fora do Brasil e aí tiver é a que... toda. pior que a pessoa parece já esses escritores mas assim parecem tão acostumados com história estrangeira, que já encontram essa realidade dentro de livros nacionais com nomes estrangeiros né tipo, A a semelhança que é essa atração que o autor tem que fazer para a história parecer real para o leitor não precisar se perguntar ah peraí, isso é real mesmo ou tipo, eu tenho que imaginar mais ele não precisa isso porque já está tão acostumado Ainda mais quando lê Muitas assim, histórias estrangeiras E Se vendo representado assim, mas Sim, sim Quando é, Eu me viajei tudo aqui, caramba <risos> Episódio e, e, e Essa questão também é influência Até de, de outras coisas e de muito Tempo também, né? Porque há muito Tempo o Brasil vem consumindo Produtos que são desenvolvidos Não só o Brasil, né? Como o mundo inteiro Vem, vem consumindo produtos é, Que são Feitos ou são desenvolvidos Nos Estados Unidos E aí o que é que acontece, os caras dão nomes lá E quando traz para cá parece que é aquela coisa Mais chique, é mais chique Usar o nome que eles usam lá uhum. tipo, Até na escrita mesmo tem muitos nomes Que que o pessoal usa Assim como o World Building Que vem de lá, uhum. e o pessoal não, não costuma Falar em criação de mundos Costuma falar World Building É isso mesmo Exatamente. e aí o pessoal pega, o essa coisa e pega essa coisa e incorpora também nas suas histórias aí o pessoal é, tipo, um, um apírito que o pessoal faz muito aos é livros do André Vianco porque os vampiros dele tem nomes puxados para o português, para o brasileiro aí o cara faz cara, eu não consigo imaginar um vampiro chamado Norberto Eduardo não consigo imaginar <risos> um eu vampiro acho... chamado <risos> Adeval. <risos> Porque é. a Devol também é difícil de imaginar qualquer coisa, né? É. Mas, mas tudo bem. Aí a galera já encara, porque o vampiro é Nosferatus, é, é, é Andrado, Eduardo, né? É Eduardo. <risos> mas sabe que Eduardo não é muito não. bem o um vampiro, mas... O eterno John. É, o eterno John, que serve pra tudo. Todo livro tem E aí um o John. pessoal já começa com esse, com esse olhar assim. É, hoje em dia a galera começa a aceitar muito mais o André Bianco, mas... É, ele foi um guerreiro, né? Porque o cara colocou mesmo e aí saiu. E o vampiro é português, o vampiro é brasileiro e o nome dele é esse. Então, o pessoal não porta... tem essa visão. E mesmo com, com exemplos assim, o pessoal não, não tenta fazer diferente. Vamos usar o que a gente tem mesmo e acabou. Esse povo que nunca jogou RPG de vampiro. Fica <risos> é, o legal que o Ariel falou, bom que eu não lembrar assim. A questão da verossimilhança como a, a tra, atraindo o leitor, no caso do André Vianco, o primeiro livro que eu li dele foi Bento. Eu tinha eu uns 13 anos, não, mas não vai ter spoiler. Não é ah, mas beleza, Está tá na capa do livro, né? Eu peguei ah, dois olhos de vampiro, falar ah, legal, né? E, que é isso, André Vianca, autor brasileiro. Vamos ver, eu tinha uns 13 anos. Aí eu viro a ah, um mundo pós-apocalíptico com vampiros no Brasil, assim, destruindo tudo. Eu falei, ah, tá legal, e o herói Bento Lucas. Vai tentar vencer tudo. eu falei, acabou, velho. <risos> eu Dentro Bento Lucas contra vampiros brasileiros no Brasil pós-apocalíptico. É tudo que eu queria ver no mundo. Assim. E fez uma história que eu queria ler. E agora Muito imagina você, você pegando uma história com uma protagonista chamada Maiara, Malias com a Neval. Isso de... aconteceu, minha gente. Eu achei meu nome numa história na Mafagafo. Eita. É maravilhosa. Tem uma, tem uma história em quadrinho brasileira também, Maiara e Anabelle. São duas... são duas agentes que lutam contra seres sobrenaturais no Brasil. E é bem legal, eu quero... eu tô juntando dinheiro pra comprar, porque... Meu nome na capa? De uma história em quadrinho! A ainda consegue, a Anabelle já não é um nome muito brasileiro. Aí ah, eu entra já não entra consigo falar nada com meu nome aqui no Brasil, né? Então, não sei a do Facebook. <risos> Aliás, do Orkut que tinha, né? Meu nome é Alex. Tinha só 50 integrantes, mas... <risos> Uhum. A Devon acho coisa. que tem uns 23 Vixe, Lucas não falou nada <risos> é, A, né? a Devon Na você Devo é mais rara que a lesca, que coisa Eu acho que eu sou É porque a Devon Devo é o nome de velho, velho A Devon é o nome do meu avô, aí eu herdei esse nome aí Aí ninguém tem mais hoje em dia, não Os que, os que tinham morreram já não, mas você tem só os que uns 48 anos, né? Por aí Aqui, ó. Gente, o Deval é mais velho aqui a... É, mais calma, né? Nem tanto Eu né? acho que dá mais ou menos ali um terço do Deval Ele é o sábio mestre <risos> O futuro mestre do folclore nacional Vocês ainda vão ler a história dele O cara sabe usar bem, da verossimilhança no mundo dele Na criação dele. isso é bom porque você consegue ver a história do Brasil Dentro dessas histórias que ele escreve Valeu pelo Jabai, eu nem paguei nada É <risos> Não, eu não choque agora Dois choques agora se muito o trabalho. propaganda tem que dar o um link das histórias do animal. Não, a gente vai lançar. É Para fazer jabá, tem que botar o link uhum. da Mafagafo também que eu acabei vamos, de fazer. Vamos botar da... todo mundo. É, Mafagaf que o nome da Maria do Maio é? Geral vai geral, vai agradecer jabata. a gente. Patrocina a gente. Então aí voltando aqui um pouquinho, uhum. é, vamos falar mais sobre regras, sobre eu tava, tava dando uma olhada aqui, questão também de dinheiro, né? Do... So seu uhum. mundo, pra de repente você não, o cara foi lá, pegou seu cavalo você deu uma moeda de ouro pra ele e aí é. não vai colar muito, né? Isso tudo também entra na semelhança né? É, é que você tem que ficar de olho nisso moeda. também. você, você é, colocar o que paga cada coisa no seu mundo né? E de uma forma que o leitor consiga entender com mais facilidade Sim, sim. Coloca moeda de ouro prata e bronze, que são os mais clássicos só que aí a pessoa, como é, o autor, né, começa a viajar para deixar alguma entender, né? Aí começar, um cavalo vale duas moedas de ouro. Uma moeda de ouro vale 18,7 moedas de prata. Uma moeda de prata vale 3,87 moedas de bronze. Aí o leitor vai olhar assim, não, não vou fazer conta para isso, não. Não vai saber nunca quanto que vai, durar, quantas moedas de bronze vai dar pra comprar um cavalo. Aí, um cavalo é, mas também não, tem que tomar cuidado para não se prender tanto nessa questão que você esquece do resto, tipo Harry Potter. Harry Potter tem uma, uma, um funcionamento de moedas que é muito complicado, eu nunca entendi, jamais entenderei, principalmente porque é baseado no sistema inglês, que é outro sistema que eu jamais entenderei, então tem isso, só que não fazia diferença nenhuma na, na Não, história. bom que eu até copiei aqui o a, a formato aqui da unidade de medida de dinheiro. São 17 <risos> cicles e um galeão, 29 nukes e um ciclo, e 493 nukes e um galeão. Que... Pois é. Não dá para entender, mas você não precisa entender. Isso no primeiro livro, imagina a criança de 11 anos pegando o primeiro Harry Potter. É, per... vai falar, eu, eu, ah, anos eu não pulei essa parte. É, <risos> eu, eu ignorei. É. Passei a história, <risos> tipo, não é, é para mim. E Aí entra aquela questão, né, do autor que fez um tão complexo, né? No, durante a criação do universo dele, antes da história, e quer colocar todas as informações o máximo possível, assim, para mostrar, ó oh, gente, eu criei um mundo aqui, ó, tá, bem grande, bem feito, só que a, o leitor nem sempre vai se prender a isso, né, nem sempre vai precisar disso para entender a história. Sim, sim. E você tem que saber pesar também o que, que vale a pena botar, e o que que não vale a pena botar. E também a maneira como você coloca as coisas as informações na história. Não adianta você estar lá contando a história linda e maravilhosa. E depois, e no meio, você para para contar a história do lugar que, você, que o seu personagem está visitando. famoso tipo, né? quê? Dando. É, outra palavra em inglês aí. Que é, tá... outra palavra em inglês. <risos> Mas é bem assim mesmo. Aí você vê, aí o cara não sabe o que é. Vai ter que correr lá no Google agora para procurar o que é essa palavra. É... Verborragia, vamos falar assim. <risos> Quando você começa a falar, falar, falar, falar, falar, falar, falar sem pausa. De coisas que não interessam no momento. a questão é, aos queridos ouvintes, a gente não tá proibindo nem cagando regra, falando, pode fazer. Eu sou a favor de fazer isso para o escritor ficar com essas informações pra ele, pra ele não se perder na história. E é gostoso fazer isso, né? não tem outra. Explicação, quando você cria um mundo próprio, personagens próprios, essa medida de tempo, de, de dinheiro, de espaço, tudo próprio, assim, fala, nossa, eu criei um mundo. Eu sou, não, não ia falar um deus assim, né, porque muita gente pode não gostar. Aí fica, Desenha mapas, okay. perde Isso. na criação de personagem, na criação de, de universo e vai... Mas é gente, olha só, não é, não é regra para seguir certinho não, tem que ver o que funciona pra você e pra sua história, algumas precisam de mais, outras precisam de menos, às vezes você vai fazer demais e vai perceber que a sua história precisa de menos, às vezes você vai fazer de menos e ver que precisa de mais, tem que, cada, cada escritor é um escritor, cada história é uma história. É, eu, eu quando eu era mais nova eu começava a escrever uma história e ia fazendo tudo de improviso. Né? Mas eu percebi que é bom você ter assim a ideia principal, né, aí você anota. Aí a partir daquela ideia principal você vai é, pegando um caderninho e vai anotando todos os todos os pontos, né, conflito qual o conflito da história, o pote, né, é, desenha o um mapa como a Maera falou, é, define as culturas, nome das cidades, né, as roupas cada personagem usa, forma de governo. Vai desenvolvendo tudo isso à parte e depois, aos pouquinhos, você vai colocando na história, sem muita pressa, né? sem jogar a informação toda de vez. Né? Você joga no caderno. tudo, Toda aquela criatividade toda, tu joga no caderno. Aí depois você vai aos pouquinhos, né? jogando no seu rascunho. Uma coisa que eu aprendi recentemente, que depois que você aprende, parece meio óbvio, mas é tipo, me fez parar para pensar, o primeiro rascunho, o primeiro, a primeira vez que você vai escrever a história, você tem que contar a história pra você. Então não interessa se você vai falar demais, se você vai falar de menos, você tem que escrever a sua história e colocá-la no papel. Depois você se preocupa em, em revisar e editar e ver se tá bom pra outras pessoas lerem. Mas primeiro você tem que colocar a história no papel. Então todo esse trabalho que você teve, toda essa, essa construção de universo, de mundo que você teve, você pode colocar no papel no primeiro rascunho, se é isso que você acha que precisa. Pra soltar a história. Depois que a história tá solta, você começa a lapidar um pouquinho, até deixar pronta pra, pra é. vender. A melhor coisa, se você acha que tem que usar tudo, tem que explicar tudo, você usa. Usa, explica tudo. É, é, é como uma frase que eu li, acho que ontem, acho que, eu li ontem. É, falando assim: você tem que escrever bêbado e depois revisar sóbrio. <risos> é eu pegar é essa frase. Então você vai escrevendo Escreve, escreve, escreve Até, uhum. até sangrar seus dedos deixa Depois você tá. vai lá com calma, deixa esfriar E vai, vai corrigindo Você vai, vai ter seus betas vai ter revisão Eles vão dizer, ó, isso aqui já tá mais do que claro Não precisa você colocar de novo E vai lapidando a coisa né? E o legal de ter essa base né, esse, esse mundo criado por trás É que você pode evitar muitos erros Principalmente o Deus Ex Machina Por exemplo né, que Você já tem o suporte ali por trás da sua, da sua narrativa, você já tem um mundo criado, você já sabe todos os mecanismos desse mundo, e aí começa a criar a narrativa. Aí às vezes você chega num ponto lá onde seus protagonistas, seus heróis, vão estar numa cilada, e aí você sabe que tem um utensílio ali que você pode usar para tirar eles da cilada. Aí você tem que contar, tá, mas o leitor sabe disso? Aí nesse momento você começa a perceber qual informação é mais necessária pra... e qual que pode ser desnecessária assim, para deixar diretamente. Eu acho importante falar também que às vezes mesmo é, às vezes o objetivo não é que o leitor saiba o que está acontecendo às vezes o objetivo é deixar o leitor confuso e para fazer isso às vezes você precisa que o seu mundo seja confuso só que fica muito mais natural essa confusão se os personagens também estiverem confusos é muito mais fácil você é, fazer o leitor engolir que ele não pode que ele não pode que não é para ele entender quando os personagens não entendem também então, o é, um exemplo que eu, que eu tive disso foi uma discussão que eu vi no Twitter sobre sistemas de magia. Que tem gente que vê o sistema de magia como algo que tipo, tem que ser ali no, no papel, todas as regras escritas bonitinhas para você seguir. E isso é considerado tipo, sistema mágico duro. Mas também tem os sistemas mágicos que são mais é, livres, mais maleáveis, que não tem regras tão exatas. E aí, quando você não tem regras tão exatas, os o leitor não vai conseguir antecipar o que pode acontecer, como é que o personagem vai escapar da situação, porque a magia pode fazer o que ela quiser. Só que, se você quer que o seu leitor não se sinta é... frustrado, é, frustrado, chateado, roubado uhum. por, por, por não entender Isso, o que está acontecendo, é. você tem que colocar, pelo menos o personagem do ponto de vista que você está tá escrevendo, tem que ter um mínimo de confusão também, tipo, o exemplo que a pessoa que tava falando na thread deu é que o personagem dela usa magia e a magia funciona e ele não sabe como, e aí às vezes ele, ele diz, tipo, às vezes funciona às vezes não, eu não sei, então às vezes eu não, não consigo com isso, ela fez a comparação inclusive com o computador, que às vezes dá pau e a gente não entende porquê <risos> é só pra dar raiva inteligência é. né? artificial, Clicência artificial. Eu, eu concordo com isso, mas tem uma vez que eu eu li um livro, que assim a gente não tava entendendo o estava acontecendo. Ela só falava ah, que fulano jogou magia nesse plano, mas a gente não entendia como é que funcionava aquela magia. Então, a cena que aquela pessoa tava tentando escrever ficou totalmente vazia, não dava pra sacar o que, que tava acontecendo exatamente. Só que começou a magia lá, os malucos estavam brigando e, de repente, acabou. E alguém morreu. <risos> alguém morreu. Ah, tá. Esse foi o objetivo dessa maluca escura. Matar alguém? matar uma pessoa. O objetivo foi matar alguém? É. É porque o caso foi a cena final, né? Um monte de magia azul pra matar o vilão. Eu vou nem dizer qual é o livro, senão é spoiler. <risos> em geral, é melhor você usar coisas que, não, que o leitor não entende pra criar problemas e não pra resolver problemas. A diferença é, é bem simples, porque quando você. O leitor vai aceitar que as coisas dão errado pro personagem sem ele entender que as coisas estão errado, porque é uma história, coisas têm que dar errado pro, pro personagem. Agora, o personagem resolver problemas, tipo, matar o vilão com algo que o leitor não entende, pode ser chato. É não, meio estranho. Não é regra. É, que a maioria diz que é frustrante mesmo, né? O leitor tá lendo e de repente esperava tem tipo ele não tinha nenhuma dica no decor do rio assim as outras coisas estão tem... até até bem escritas nas né? emoções hum. as paisagens E tal mas essa parte da magia deixou muito a desejar eu nem recomendo é, você trabalhar mesmo. você trabalhar com essa parte de magia é complicado assim tipo que nem a Maia estava falando de você meio que colocar as coisas sem uma regra para não ficar muito engessado só que você tem que ter cuidado para também não poder fazer tudo. De repente você domina magia, você pode fazer magia de qualquer jeito, de qualquer forma, sua energia é inesgotável, e aí você, de repente, você é um mago da terra, vamos supor. Você é um mago da terra, daqui a pouco a sua terra, ela fica úmida, ela fica quente, e aí já entra na magia dos outros, porque aí ela ficar úmida, já entraria em magia da água, ela ficar quente, já entraria em magia do fogo, Aí, saber separar isso também, porque senão daqui a pouco o seu, o, seu, o seu mago, ele pode fazer tudo que ele quiser. E aí, às vezes, fica difícil você arranjar uma dificuldade para ele. Esse, esse é o problema de, de sistemas muito livres, que às vezes você chega num ponto que não, mais nada é um problema. Em compensação, a, a, a, o bônus dos sistemas mais livres é que tudo pode dar errado a qualquer momento. Esse é, é, é mais ou menos o balanço. Só que você, enquanto escritor, você tem controle nessas coisas. Então você tem que pensar bem se dar certo naquele momento é interessante pra história ou não. Às vezes não é, às vezes é. É questão de medir o que, o que é mais interessante. O estilo do escritor mesmo, né? Também. Todo esse caso, assim, se a, a magia, como a magia, foi construída no, na criação de mundo dele mesmo, né? e também como o escritor quer demonstrar né, o escritor e a escritora no caso né, quer demonstrar no decorrer da história né, que às vezes lança tudo de uma vez já a questão da magia, às vezes que mandar pouco a pouco né, e acaba caindo nesse erro de de repente mandar alguma tipo, algum aspecto da magia que era muito importante em um momento crucial que é justamente o que pode é, gerar o esse Deus Ex Machina e frustrar o leitor que não estava esperando algo assim porque nunca viu algo assim antes nem, nem ouviu falar esse que eu acho que corre o risco. Um jeito de, de meio que se livrar desse, dessa impressão de Deus Ex Machina quando você já tá planejando uh, a reviravolta é colocar foreshadowing, outra palavra estrangeira que a gente usa porque não tem tradução consagrada. <risos> e é usado foreshadowing, quando você coloca pistas do que vai acontecer e a pessoa quando ela lê... Se ela não percebeu antes, quando ela leu o que tá acontecendo, ela consegue parar e pensar, ih, não, isso faz sentido, porque tem essas coisas aqui antes. Exatamente. É colocando pouco a pouco ali diretamente. Eu acho que eu, eu prefiro assim, eu acho muito mais gostoso. Eu li um. A Devol também leu um livro uma vez. É uma, uma sensação de né? Isso. E não precisa jogar na cara do leitor, assim. Que você, tem uma, uma das dicas que eu já li para escritores é. Você tem que presumir que o leitor é inteligente. Sim, é o que um, eu mais tento fazer nas minhas isso. histórias Teve um, um livro que eu li que o autor colocou assim, uma informação que o personagem descobriu, né? Um outro personagem falou pro protagonista, ah, essa aqui é onde um guerreiro, coisa assim. E aí o protagonista falou: Nossa, essa informação é muito importante, vou guardá-la. pensando, eu falei, calma, não precisava disso. Tô, tipo, então você já sabe que vai usar na frente. Se não usar, tá errado. É. é. Exato. Jogou na sua cara. Eu falei, se, tá, eu, se não usar, eu... tá errado, porque. Exato, eu quero dar isso com todas as letras Ó, essa informação aqui é esta E beleza, mais tarde eu vou guardá-la Porque com certeza aí você já tá dando um spoiler do seu livro Você mesmo dá um spoiler você tá falando que tem uma coisa ali que depois vai ser usada, com certeza E um spoiler que eu gosto, Stephen King faz muito spoiler Só que de um jeito mais teatral Tem um, um dos livros, não vou contar qual pra não dar spoiler também, né? Ele tá dois personagens conversando, né? Aí um personagem fala uma coisa e o outro só pensa ah, eu tenho que lembrar de perguntar isso para ele depois. Aí depois o narrador fala, só que ele nunca conseguiu perguntar porque a morte se intrometeu entre os dois. Sabe? Dá tipo esse spoiler indireto que você não sabe quem vai morrer, mas você sabe que E aí você já cria aquela tensão no leitor, assim, para chegar lá dentro. Chegar, continuar a história, assim, a fundo para descobrir, né, o que houve. É, mas aí você imagina, o cara fala isso, que a, a morte os separou e ele não perguntou a tempo. Aí... Você cria aquela tensão, o cara vai ficar pensando Nossa, ele vai morrer, mas que hora? Ele vai morrer, mas que hora? Aí você cria... Um, aí você, lá na frente você cria uma sensação Você cria uma cena Em que o leitor vai ter certeza que o cara morre Aí não morre Aí daí pra frente, tudo é imprevisível Você vai achar que ele vai morrer, não morre Vai achar que vai ser agora, não é Quando você pensar que não vai acontecer, acontece Ele morre é. E aí, aí você passa, aí, é. vamos dizer 70% do livro com o leitor preso à sua história Isso e é, é, é muito legal fazer isso aí é uma tática muito... é, é, é foda é claro, tem que, ter, né? tem que ter o bom senso né não fazem todos os seus livros e seus contos, mas é uma coisa a ser usada uma observação esse exemplo do, do Adeval me fez pensar o seguinte, nem todo spoiler é um spoiler né? nem todo spoiler estraga a leitura né? tem que saber como é que usa a informação né até porque é aquele, um, o caso que eu acho que foi a Mayara que falou agora há pouco, né? que às vezes você tem a pista dentro da própria... sobre o que vai acontecer mais pra frente. Em algum momento em que os protagonistas têm uma certa, um certo conflito, certa cena, acontece alguma coisa que o leitor fala, nossa, isso é mesmo. O autor já falou isso, que tinha essa característica nessa região uns capítulos atrás. E aí fica a importância do, de como essa criação do mundo, de um modo bem feito, por trás do livro, Colocada não necessariamente de forma direta, né? às vezes pode ser de forma direta, de forma sutil, atrai o leitor que é aquele que é pelo menos mais atento né, à leitura. Né? Porque tem alguns que eu vejo no Facebook reclamando e falar: Ah, mas o autor fez isso, não podia, e o povo. Não, gente, é só ler na página 20 lá, o autor mostrou que, dava, que era possível, sabe? E as pessoas não muitas vezes passam por cima de informações assim. Eu só queria pontuar rapidamente que essa questão do... E nem todo spoiler é spoiler. Tem gente na UERJ pesquisando no mestrado essa questão, na, na comunicação. Quando, quando a pesquisa estiver terminada, eu trago a gente discutir aqui. Ah, isso é, vai ser mas... interessante. Porque quando a Devó começou mas... a falar, eu lembrei de um autor importante que, que faz isso. E é muito legal o livro dele, né? Eu só não terminei a história porque... Várias gerações têm o mesmo nome, né? E eu já começava a ficar confusa, porque ele misturava as gerações e... Eu não sabia mais quem era o Buendia da, da situação, sabe? Eu sabia que um ia morrer lá mais para frente, né? Porque ele falava, não, porque quando o Buendia morreu, não sei o que lá... Buendia, Buendia. E, e eram várias pessoas da mesma família com esse nome, era José Luano Buendia. Aí é, ficava confusa. Aí você ficava querendo saber qual dos dia que vai morrer, gente. Pelo amor de Deus, não pode ser o fulano de tal eu gosto dele. <risos> Era muito agoniante. Se. É, mas, mas é um, uma coisa muito interessante. Ele te deixa mais, assim, querendo ler mais. Né? Então, não estraga a história. É, é bem interessante sim, sim. mesmo. Eu queria saber dessa pesquisa toda. Né? Pode deixar. O nosso próximo tópico na questão do, da criação de mundo é a questão de linguagem do, da maneira como os personagens falam das gírias, dos vícios de linguagem e do idioma mesmo as questões de fantasia pras histórias de fantasia que tem mais de uma raça e que as pessoas criam idiomas novos porque é legal e porque a gente se empolga com coisas legais <risos> Ah, era um exemplo disso é o próprio Regrid, né? Eu acho que um exemplo fácil disso que você tá falando porque eu lembro que uma vez eu li a J.K. falando que tinha desenvolvido toda uma linguagem para ele, né? E, e quando, quando a gente vai ler a história, vê que ele escreve de uma maneira totalmente diferente né? do, das regrinhas de, do inglês normal, né? Rap, é, é rap com dois s no final, ele é, ele é todo... Isso é, é importante, porque caracteriza o, o personagem né? de uma maneira mais profunda. Né? É é, para um exemplo um pouco mais, é, mais hardcore tem o Tolkien, né? que inventou a língua élfica assim, inteira, só não ganhou o Nobel porque ele usou os números do, do, dos números romanos em vez de inventar caracteres novos. Ele deu só uma pequena vacilada e não ganhou o prêmio, né? Sacanagem, Saca, Sacanange, desculpa. Sacanange. Tem que fazer pegar essa... Mas oh, é essa questão do boxing que eu vejo muito autores de fantasia, né? Que, que a, como a Mayara falou, né? Empolgam. Aí criam toda aquela estilística da linguagem que às vezes o próprio autor se perde também, né? Às vezes é muito semelhante ao português ou muito semelhante ao inglês. Às vezes vai falar só, escreve um Sun com, sei lá, com dois S, um N e um H no meio do U, né? Entre U e o S. <risos> ou entre o H. Vocês é. <risos> ah, <fez> entenderam? <risos> eu sou imaginar. Isso. Isso. isso é o neologismo barato. É, é você, né? você já tá pensando em ideogramas o H no meio do mundo é quase. Ideogramas então, entra nisso tá? também, né? <risos> Às vezes o povo gosta de desenhar, falar é, letras novas, né? é. assim, você não tem aquele regramento, né? Você é mais é, de um estilo mais livre, assim, ah, eu criei, eles falam assim, ponto, acabou. A palavra é essa, ah, por quê? Não, não importa o porquê. Porque às vezes a pessoa não tem o estudo né, para isso no caso Tolkien, era linguista, tem muitos autores, acho que o George R.R. Martin também, ele tem uma uma experiência, ou né, mais estudos em cima disso, mas tipo, não é errado fazer, ou não, pra mim, assim, eu não acredito que escritores novos fazem isso errado, é só que tem que ter aquele cuidado também, né, o que o leitor pode pensar, assim, pode se perder ou não, em cima das palavras, em cima dos termos, eu já vi livros em que ele, o autor, né, o, no caderno, uma altura ela colocava os termos da linguagem que ela criou em meio às frases, em meio às falas, e eu não entendia nada do que tá falando. Não tinha uma referência. É, eu acho que é muito complicado você criar uma nova língua, né? Mas eu acho Sim. interessante você caracterizar uhum. um personagem através do jeito como ele fala. Como eu estava falando, o Ele era cheio de vícios de, de, de linguagem. Né? Ele escrevia errado, elas. Né? É... Ele tinham tinha todo um dialeto um subdialeto dele. E uma coisa fácil assim de você fazer para essa caracterização é inventar um sotaque. Pro personagem. Você não precisa inventar uma nova língua pra caracterizar ele, né, a cultura dele. Você pode inventar um, um sotaque, uma variação linguística. É só tomar cuidado pra, pro sotaque ser legível. E também tomar cuidado pra você não, é, não usar sotaque como atalho pra caracterizar um personagem de uma determinada é, etnia. Porque é muito comum. A gente vê pessoas de etnia asiática aqui no Brasil serem zoadas porque falam errado. E tipo, cara, elas estão elas se comunicando, deixar elas em paz. Por que, que você vai zoar elas, coitadas? aí você isso, passa isso pra obra e estereotipa. Isso é, é tipo, uhum. você estereotipa, fica, acaba sendo racista. E aí tipo, tem, que, tem que tomar cuidado seriamente com essa questão do, do sotaque na hora de, de passar pra escrita. Porque você pode acabar é, é, dependendo de estereótipos para caracterizar um personagem, isso nunca é legal. É, mas aí você é, falando. E, caso... e ainda mais, é, só, só um parênteses aqui. É, se você vai fazer uma caracterização de personagens, é, no caso, assim, né? Do, do, do nosso mundo, né? mas que você quer falar, de repente, o chinês. Aí você vai perguntar alguma coisa e vai lá o 33, que todo mundo fala que eles falam assim, né? Que nem todos falam assim também, ou o coreano. E aí você, é, que nem eu, eu já vi mesmo na, no site da Globo mesmo, quando estava passando aquela novela velho Chico, eles quando iam falar... Como o personagem falava, eles falavam, colocavam tudo errado, entre aspas, né? É, eu vou tomar, aí eles colocavam tomar assim, T-U-M com acento no A. É, vou tomar uma cerveja. E aí eles começavam a escrever errado. E aí às vezes você começa a falar assim, começa a escrever que o cara tá falando errado, ou que o cara tá falando tal. E pode ser que o leitor que seja dessa região, determinada região, não goste. E aí seu livro pode ser visto como um livro xenofóbico e tal e aquela coisa toda tava mais apontando assim né? e o... quem no Sim. caso ah, o... O... acho que era o Lovecraft que usava muito isso se não me engano, ele ou o Alan Paul, agora eu não tô lembrando os personagens deles lá eram sempre cultos, de um dos dois né? e aí sempre que ia falar com um criado, alguém, era sempre alguém que vinha da arte, alguém mais pobre que falava daquele jeito tudo errado aí você tem a questão da época, né e aí, tem que tomar cuidado com o uso disso hoje, né? Porque os tempos mudaram também. Às vezes, você pega uma referência de um livro como o deles, né? O do Alan Poe, o do Lovecraft, que são livros ótimos, eu gosto muito, né? Eu não tô criticando assim, né? Eu tô falando. E tenta passar para hoje. Alguém, no caso, pega alguém de São Paulo, uma pessoa de uma classe social mais alta, com uma mais baixa. Cada um vai ter suas gírias diferentes. Nenhum, nenhum dos dois tem uma linguagem errada, né? A questão de ser o, coloquial, o coloquialismo a linguagem mais formal né? questão cultural, não tem jeito de criticar isso. Sim, sim. O problema é pegar essa, essa base assim, do coloquialismo e informalismo e tratar isso como algo errado no livro, ó, que é para ignorantes, por exemplo. E nem sempre é tipo, com esse viés assim que a gente pode ter, não pode ter, não podemos ter esse viés todo, assim de chegar a ser segregacionista. Esse é um perigo que os autores, né? O autor não tem jeito, o escritor é formador de escritor tem influência, a arte tem influência na sociedade, ainda mais quando representa assim a sociedade, no caso mesmo que seja uma ficção, com pautada no mundo real, como o Brasil, assim, eu tô pegando bem, pra, quero valorizar a literatura nacional aqui, a gente tem que <risos> ajudar bastante o nosso povo brasileiro, nosso sofrido povo brasileiro, ainda mais sofrido escritor, escritoras desse Brasil aí, que é complicado. Eu acho que nessa questão da, da linguagem, quando você tá falando do mundo real, é muito mais válido você caracterizar o personagem pela escolha de vocabulário do que tentando marcar o sotaque na escrita. Você pode dizer que o personagem tem um sotaque, você pode dizer que ele falou não sei o que com um sotaque tal. Você não precisa marcar o sotaque na escrita. Mas a escolha de palavras diz muito sobre o personagem também. A maneira como ele escolhe falar é muito da, da cultura e do conhecimento de mundo daquele personagem. As palavras que ele vai escolher, a maneira como ele vai construir frase, tudo isso faz parte da voz do personagem e entra na, na questão do world building quando você está falando de linguagem. E eu acho legal, uma dica até para tu escolher, agora eu não vou me... Eu acho que foi num blog. E eu uso também, assim, alguns inscritos meus e eu vi outras pessoas usando. Quando você quer dar essa marca do, do, do sotaque, por exemplo. Você escreve primeiro da forma certa, você bota lá o diálogo lá. Bota a travessão e fala, ah, é uma porta. E porta é a palavra que o povo mais usa como exemplo para isso. Aí no meu caso, eu sou do interior de Minas Gerais, eu puxo o R. Porta. E aí no caso, quando você fecha o diálogo, você colocou entre aspas ou em itálico, né, O tipo, como o personagem disse, né, ah, puxando o R, alongando o R, porta. Quando você pega, se não me engano, em São Paulo, no Rio de Janeiro já é porta. Você já puxa o R de um jeito diferente. E aí você pode explicar isso depois do parágrafo. Como o narrador explicando, e fazendo isso uma ou duas vezes, já é o suficiente pro leitor já perceber que a fala daquele personagem vai ser desse jeito. E aí da próxima vez, que ele ler a, a fala do personagem, mesmo estando escrito da forma. de maneira formal, né, da maneira, entre aspas, correta, né? Assim dizer, ele vai estar tá lendo, vai estar tá ouvindo a voz do personagem daquela maneira em que ele já falou, em que o autor já demonstrou como é, né? aí vem a questão da pesquisa, que é para não cair nos erros crassos ou usar muitos periódicos e. E esses modelos assim que já são muito usados e até batidos, né? Leite Quente, Porta, tem outros termos aí de que o povo faz muita zoeira, assim, seja com sotaque nordestino, sotaque gaúcho, sotaque do interior de Minas e São Paulo, sotaque paulistano. Porque na verdade, na verdade aqui no Brasil, o estado, a região que você tá é. Fala da outra região. Lá no Nordeste, como eu venho de lá, o pessoal critica muito o sotaque do paulista. Aí você vem para aqui, o pessoal critica o sotaque do pessoal de lá. Aí você vai para o Norte, eles criticam o sotaque do Sul e assim vai. Acho que o pessoal, parece que o Brasil é, é um, um, um, um, um. São vários países, na verdade, né? Como o pessoal costuma dizer, que tem regiões que querem separar, né? Eu, o nosso país é um país continental, né? Então... É. Exatamente. Aí é, é nessas é que coisas que você é que tem que, que, é que se ligar. Quando você for criar a sua história, você tá criando um continente. Você vê, o Brasil é um país só, mas vê quanta diferença tem. Então, você cria um mundo, tem que ter diferença. Não dá para ser uma coisa só. E aí eu vou falar agora para os ouvintes aí do podcast Andarilhas. Olha só o tanto de dica boa para montar uma história grandiosa só baseada no Brasil. Você tem várias regiões, vários estados, várias linguagens, várias Sotaques e culturas dentro de um país em que você que tá ouvindo vive, que a gente vive. Imagina. Isso. E conflitos. Muitos. Muito. diretos é, conflitos. É, o nosso próximo tópico na criação de, de mundo, de universo, é a questão das roupas. Como as culturas se vestem, como os personagens se vestem, e como você descreve isso na, na hora de descrever para marcar que aquele personagem é da cultura tal, ou da, da cultura blá, e vai fazendo assim. E é importante você prestar atenção nessas coisas também, quando você está caracterizando uma cultura, porque a maneira como a gente se veste, os acessórios que a gente escolhe usar ou não usar, fazem falam muito sobre o que a gente considera importante. Falar um negócio aqui que muita gente vai brigar, né? tem essa questão da caracterização que é importante e tem essa verossimilhança. Às vezes você vê tribos no norte de uma montanha de gelo, homens vestidos com peles cobrindo o corpo, mulheres com pele cobrindo só parte dos seios e que vai até acima do joelho, sabe? E toda aquela discussão da hipsexualização que cai em cima dessa roupagem, principalmente a feminina e que quebra com a verossimilhança do mundo, assim, né? Que... É um tópico que as pessoas estão muito acostumadas a deixar passar né? Porque tá acostumado, não tem jeito, tá... É bem intrínseco, né? A arte, tanta história em padrinho, filmes, literatura, e tá sendo bem questionado ultimamente. Eu acho que essa... e esse questionamento vai continuar fluindo, vai dar... Vai enriquecer ainda mais a... a literatura, as artes, assim, né? Dando mais espaço a essa representatividade feminina, sem precisar apelar para ir a sexualização, né? Que já tá meio exagerada, assim. Eu confesso que o, o bicho tá feio, o negócio tá... É, quando eu vejo uma história, um jogo um filme com personagens femininos caracterizados de uma maneira obviamente hipersexualizada e os personagens masculinos lá, todos com arma é, com arma inteira né, tipo, da cabeça aos pés, de armadura Isso. E você fica tipo. Ok, porque eu, eu nem compro o jogo, eu não vejo a história, eu passo batida. Não é pra mim. Mas eu acho que um exemplo recente que a gente tem de, de caracterização de roupa, assim, muito, muito bom, é o filme do Pantera Negra. Que eu recomendo todo mundo assistir, porque é brilhante. Não assiste ainda. Assista, porque é muito bom. E presta atenção na maneira, porque o Wakanda, que é a, a, o reino fictício. De, de Pantera Negra, é composto por cinco tribos. Cada tribo tem sua própria cultura, suas próprias é, prioridades e su suas próprias funções dentro do reino. E cada tribo tem uma roupagem específica. E isso fica bem marcado no filme. E é muito legal porque quando eles estavam pesquisando para fazer o filme eles pegaram referências de tribos africanas reais e, e tá muito, muito bom. Sim, sim. É, uma coisa que eu queria levantar aqui, que eu o escritor, principalmente iniciante, que é quem corre mais risco de fazer isso, é ter cuidado com a influência que pega. Hoje em dia você tem uma, meio que um, já é uma coisa certa que anões são muito cabeludos, barbudos, e se vestem <risos> com aquele monte de roupa, e aí é aquela coisa, no universo que Tolkien criou, eles, os anões, eles são naturais de montanha, né? Então eles vivem numa montanha e normalmente montanhas são geladas é, E aí o que é que pode acontecer? O escritor vai fazer Aí ele não quer fazer uma montanha Porque Tolkien já usa montanha Então eu vou colocar meus anões é, debaixo da terra Eles são mineiros, também adoram metais preciosos e, e, Mas eles trabalham debaixo da terra Só que aí embaixo da terra a coisa já não é gelada, é quente Então como é que serão esses seus anões? Eles também vão ter o mesmo tanto de roupa Vão ser tão cabeludos quanto e aí era uma inverossimilhança Eu falei que devia colocar os anões de sunguinha. <risos> mas se fosse embaixo da terra teria que ser é, E, é, é. e a dos anões <risos> é. <risos> Aí, eu acho, aí os cara, eu acho que os caras não iam gostar não. né? Tá bom Lucas, é bota os anões de calção, não bota de sunga não <risos> Queixo dental Pra botar os anões de sunga tem que botar eles na praia Lá no Rio de Janeiro. Anões da praia do Rio de Janeiro. Anões <risos> a, a estilo Tolkien, estão falando. Tipo, Guinness, Sim, anões é, estilo Tolkien. Bombur. Eles for, são fortões, são barbudos, como sempre. E que Mas criaram sim. esse estereótipo do anão. Toda obra é sempre assim. Esse exemplo do Adeval me lembrou muito. Esses, esses filmes assim, que sacaneiam os contos de fada. né? Eu pensei em um especial, que é Uma Garota Encantada. Não sei se vocês já viram, com, a, com aquela menina que fez o Diário da Princesa, a é Anne Hathaway. Então, toda hora tem um, um personagem assim, típico de Pontos de Fada, reclamando dos irmãos de Green, porque caracterizou assim, assado, e todo mundo acha que eles são daquela forma, né? É, tipo, os elfos Esse filme é baseado num livro ah, é, uma da... é uma releitura da... É uma da, releitura da Cinderela É, é verdade Tem muito do Cinderela nesse, nesse livro Nesse livro nesse filme eu gostei de saber que era livro também Vou procurar O nome do livro é Ela Encantada Ela é Encantada Vou procurar saber Ela com dois L's eu, eu acho É bem eu... antigo, bem antigo o livro Eu li quando era, sei lá 15 anos. Acho muito interessante esse negócio de releu o personagem. Né? O Shrek, então, foi uma maravilha, né? Releu praticamente todos os personagens de Porto de fada. Né? Como, às vezes você tem uma e ideia batida batendo. que você pode aproveitar, mas mudar totalmente também. É legal quando a pessoa tem essa pegada, tem essa inteligência, assim, de, de transformar uma coisa que é tão conhecida, né? Eu acho bem legal. Eu gostaria de fazer isso um dia também. Ah, eu Achei também. que é tá uma boa ideia. Seria muito legal. Tenho fé em vocês. <risos> Outra, voltando à questão assim, da roupagem, né? Na questão do próprio regionalismo que é a roupa representa dentro de uma região, você também tem vários estilos de roupa, né, de roupagens que podem classificar as classes sociais, as classes religiosas, o né? contexto político da região baseado na roupagem. Às vezes, pessoas mais pobres vão ter roupas mais farrapadas. Você aí às vezes você, quando o autor está escrevendo, né, Ou o escritor tá narrando, ele não precisa falar, tipo, descrever completamente a roupa. Basta falar, fulano de tal tinha uma roupa esfarrapada o leitor, na hora, vai entender. Não, ele é uma classe social mais, mais baixa, uma classe social menos abastada. Aí, o outro fulano tinha um grande roupão com pérolas e cor rocheada. Aí, a cor rocheada pode ter alguma referência a algum contexto dentro da obra, dentro dessa região. Ou seja, um contexto de um deus, por exemplo, de alguma religião, de alguma crença, algum contexto político. Gente, eu posso dar um exemplo depois, que eu vou terminar? Pode, pode dar agora. Pode dar pode agora. Voltar. Então, é porque... Tanto. Quando a gente começou esse assunto de world build, eu até pesquisei alguma coisa assim na internet, mas eu peguei um caderno de uma história antiga que eu tava escrevendo, né? E aqui eu tô tô até rindo. Tô vendo você rindo. É que nem aquele povo que escreve no WhatsApp, né? KKK. aquela cara feia, né? eu Tô tentando não rir fisicamente pra não atrapalhar isso. Espiritualmente ela está rindo, gente. Espiritualmente eu estou rindo. Isso, ela mandou um emote comigo rindo porque assim eu, eu acabo de perceber que a inspiração que eu usei para criar os magos a roupa dos magos da minha história é na verdade fa as faixas de judô porque assim, os magos eles usavam eles usavam um, um, tipo um vestidinho de, só que com a manga curta e eles se distinguiam por faixas né aí os mais elevados tinham a faixa de portal aí os que estavam medianos tinham um, outro tipo de cor né e também é, é, separa por, por essas coisas simples, né? Você cor separa, por, separa é, a hierarquia, isso. Essa. A roupa é importante também para caracterizar. Sim, sim. Uma coisa, uma coisa que eu queria pontuar, essa questão da cor, é muito importante na hora de você pensar a roupa, porque se você for estudar, eu tô fazendo uma história de fantasia de alta fantasia, que tem tipo sete raças diferentes e sete deuses e coisas acontecendo, então eu tô pensando nessas coisas bastante. E quando eu comecei a pesquisar sobre roupa, uma das coisas que, que a gente descobre é que na, no nosso mundo a questão de tecido, tipo de tecido, e as cores das roupas variam muito com a classe social da, da população, porque alguns tecidos são mais caros e algumas cores são caras. Então só quem tem dinheiro, vai ter certo tipo de roupa com tecido tal na cor tal. E aí na hora de fazer as suas histórias, você pode pensar nisso, tipo, que tipo de cores seriam mais caras no seu mundo e, portanto, só gente com dinheiro usaria que essas cores. E tipos de tecido, tecido mais fino, tecido mais grosso, como é que funciona? Aí isso é muito interessante. Aí. Eu não sei como é que funciona na, na nossa época, você deve entender mais disso, mas eu sei que na época medieval, o vermelho, o roxo e o azul, assim, o dourado também, porque a tinta dourada era para um pó de ouro, né? Mas essas cores eram cores só, assim, para beleza. Os pobretões usavam, tipo, sei lá, a, a, sem tinta, ou então marrom, cinza, essas cores, assim. Por exemplo, é. o azul, o vermelho eram as cores só da, de pintar Virgem Maria. Eu né? me lembro, Maria eu, Jesus, me, lembro, você eu me lembro dessa época. Você imagina, por exemplo, é. me surgiu a ideia aqui, você quanto mais rico você é, mais a sua plantação de algodão é mais bem cuidada. então o algodão mais quanto mais branco o algodão mais caro ele será. então para você usar o branco mais branco de todos, você tem que ser o mais rico de todos, alguma coisa desse tipo. e é interessante essa ideia de você colocar assim cores serem caras por isso, porque vamos supor um algodão ruim sairia uma roupa bege. E aí, quem usa um branco, branco mesmo, aí você vê logo o status, que é um cara muito rico. E essa questão do branco vai além da cor, porque roupa branca precisa de muito cuidado. E as uhum. pessoas que são, que tem, não têm tanto dinheiro, não têm tanta condição de cuidar da roupa, vão preferir cores mais escuras. Cores porque, escuras você, porque você pode sujar sem ficar óbvio, então você não precisa lavar tanto. É mais, é, tecidos mais grossos rasgam com mais dificuldade. Tem todas essas questões para você levar em consideração quando você tá pensando que tipo de roupa o seu personagem usaria. É, e o legal é essa questão do ser indireto, né? Você não precisa de forma explícita, assim, falar olha, ele tá de, tá de dourado porque é rico. O caso que a Lisca falou do, de cada mago ter uma cor representando o nível, aí lembrou que a gente falou agora há pouco sobre o, até o deus ex-machina, assim, a questão da magia no mundo. Uhum. Se, você, se, a, se você, o escritor, já mostrou que o mago, que tem uma, uma faixa de cor preta, é ou de um nível superior, o, o leitor já vai esperar uma magia, mas não precisa explicitar a magia antes, por exemplo. Você já sabe desse modo indireto, assim, você vê como uma coisa está relacionada à outra. Assim. Sim, e por sim. isso que é a questão, essa questão do, a criação de um mundo bem, bem sólido, nesse sentido, né? Sem precisar expor todas as ideias de forma direta, você pode unir, unir essas três características, pessoa rica, pessoa. Uma classe social mais abastada, que consegue entrar numa ordem de magos e essa pessoa é mais velha e usa uma faixa preta, o que significa que ela é um mago mais poderoso. Logo ela consegue sair de situações que são mais difíceis para um protagonista que usa a faixa vermelha, não sei, que é mais fraco, conseguir, por exemplo. Sim, sim. E você já faz uma cena baseada em vários tópicos do próprio criação de mundo sem precisar daquele infodump. Assim, você dá, olha, gente, é desse jeito. Agora, em seguida, a cena. Depois dos comerciais. <risos> e aí a gente já pode entrar no, no próximo assunto, que seria cultura. E a cultura abrange tudo isso, linguagem, roupa, mas também tem a questão dos valores, que tipo, o, o que é importante para pro seu povo ou pro seu grupo, se a gente estiver falando de uma história que não é exatamente fantasia, mas é tipo contemporânea, aí você tem um, uma gangue. O que, que essa gangue valoriza, Por que que ela, pra que, que ela luta, o que, que importa para ela. Tudo isso é cultura, tudo isso tem, é, in, é indicado pela cultura, muitas vezes. E o importante, e tipo, é interessante você pensar na cultura, porque muitos dos conflitos e das motivações dos seus personagens podem vir da cultura. É, isso é. Então, você pode até, tipo... Usar do que já tem e criar outra coisa Usar como exemplo é, A vaca lá na Índia É um animal sagrado Então imagina o seu personagem chegar lá Não saber disso Vai lá e mata uma vaca E aí o problema é que vai dar para ele lá E aí vamos supor no seu, no seu, na, na, Naquela região onde você criou O animal sagrado é um cachorro E aí a pessoa vai e atropela um cachorro ou, ou mata Ou faz qualquer coisa e aí disso aí já começa o conflito, né? E tudo isso é questão cultural. Você no, no, lá onde você mora não tem problema nenhum. Você mata cachorro, come, faz o que quiser. No outro no outro estado, outra região já não pode. Já é totalmente contra. Aí. E aí? E no que você cria, né? Um novo valor dentro do contexto do mundo. Você tem que apresentar isso ao leitor o mais rápido possível, para não pegar ele de surpresa. Imagina você, atrop... o protagonista atropela o cachorro e depois descobrem que os cachorros são sagrados ali. Dependendo, né? Se for do ponto de vista do protagonista, se ele não sabia, pode ser que dê aquela aliviada, né? O ah e agora eu tô sabendo. Mas aí já vai do do que o escritor quer passar, né? Com a história, assim. Se ele já queria que mostrasse antes que o protagonista fez, atropelou o cachorro sem querer, e já sabia sobre ele ser sagrado, e isso começa o conflito, o protagonista fica tenso, ah, eu matei o cachorro, não podia. Ou se ele atropela sem saber e, tipo, e não dá muita bola, falar, ah, é triste é um cachorro, mas é só um cachorro. E aí, o conflito já tomou outros rumos. Eu tô ficando com pena desses animais dos nossos exemplos. <risos> cachorro, das então, vaquinhas. Ele atropelou, atropelou uma gárgula. <risos> vamos dar exemplo. Dar uma história <risos> de terror, né? <risos> Desculpa. Porque a questão ele, de cultura ele também. Quebrou, pega. Um iPhone, ele quebrou um iPhone. Pronto, acabou. <risos> Isso é um pecado mortal. Vamos irritar os, os chats uhum. da Apple. Isso. <risos> Porque a cultura também... É, pontos importantes e que, tipo, toda cultura tem uma resposta para essas questões que se você estiver pensando, na querido é, ouvinte, se você estiver pensando na sua própria história e você quiser ah, não, mas onde eu começo a pensar da cultura? Tem alguns pontos que toda cultura pensa, toda cultura para e responde. E é uma questão que é muito óbvia é a questão da morte. Toda cultura tem uma relação com a morte. A gente aqui, a gente costuma ficar de... O luto pra gente costuma ser com a cor preta. Na, na tradição do luto europeu, você tinha um período que você só podia usar preto. Acho que era um ano. Só usando preto. Aí, seis meses, você começava a acrescentar cores na sua roupa. E depois de do... mais seis meses, para você poder voltar a usar cores, efetivamente. você tinha dois anos de luto no período tradicional. Hoje em dia é mais tranquilo, mas por exemplo a China a cor do luto é branca, então a cultura também está envolvida com essa questão da roupa até para esse tipo de escolha de de, é, de roupas para certos acontecimentos culturais e tal. Como é que a sua cultura pensa casamento e família? Como é que a sua cultura vê a questão de viagem, de é, feriados? Quais são os eventos nacionais da, do seu reino, da sua na sua cultura, que todo mundo para para comemorar, o que, que eles estão comemorando, por que, que eles estão comemorando? É, uma, uma questão interessante também, é, se você vai colocar meses do ano em sua história, porque a gente sabe que vários meses aqui é nome, é, são nomeados de imperadores romanos, e, né, e de, de santos e tudo mais, e aí no, no, no mundo que você vai criar, como é que vai ser os meses, como, como vão ser nomeados os meses? Isso é importante, isso não é importante? Coloca a história sem meses, passando só os dias e, e sem citar meses, entendeu? Mas tudo isso você tem que ter cuidado, porque de repente você faz uma história, cria um mundo totalmente diferente, você vai lá e coloca de março a abril, ele não conseguiu mais ver nada, aí complica as coisas, entendeu? Aí fica, fica inverossímil, porque não, não tem como, o seu mundo é outro, então não tem como os meses serem chamados da mesma forma. Um jeito rápido de você corrigir isso é não usar nomes para os meses, mas numerar os meses. Então você pode dizer o primeiro do primeiro ao quarto mês, e aí você já tem uma referência de mês sem dar nome para o mês. Tem, isso, tem essa questão também. O interessante dessa questão de tempo da cultura também é o calendário, porque é, nós temos três tipos de calendário. Tem o calendário solar, o calendário lunar e o calendário lunisolar, que acompanha os dois astros. E é o mais complicado de todos, e se você tá tentando fazer um desse, boa sorte, e eu espero que você consiga, porque é muito legal. Mas é, cada calendário tem uma característica própria, tipo, o, o solar não, não marca as fases da lua, mas ele consegue marcar as estações. As estações são importantes para sua cultura? Não são importantes? Quais, qual é a... Por que, que eles consideram as estações? Por que eles escolheriam um calendário solar? O calendário lunar não marca as estações do ano, mas ele marca direitinho a, a lua. E aí você tem que dar... Por que, que a sua cultura escolheu marcar a lua e não o sol? Por que que a sua cultura escolheu marcar os dois, no caso do... Por que, meu Deus, por que? Por que isso? <risos> oh. Todos os porquês, todos os porquês. Uhum. Eu achei que a Alice ia falar de calendário astrológico, ela. Olha, falando nisso, uma das Sim. minhas maiores vontades é fazer também uma história que que usa a astrologia para caracterizar os personagens. Isso entra na cabeça, é legal. Eu nunca tinha pensado em usar a astrologia para marcar o tempo. Eu acho que essa foi uma ideia maravilhosa. Astrologia para marcar o tempo é legal. Você você não precisa marcar o sol, você pode marcar uma estrela. Você pode Isso. fazer um calendário baseado numa estrela. Vai na fé. Boa sorte é. calculando tudo isso no seu mundo, porque eu não que sei Alice... qual é a matemática envolvida. A Alice que ensina. Alice que assina. Ah, assim, eu não sei tudo de astrologia, mas eu, eu posso pesquisar. <risos> é um assunto de, do meu interesse. De repente, sabe Cabe visão... muito bem numa história, porque a astrologia não só tem a ver com o tempo, tem a ver com a crença, que levam elas, né, a, às vezes até agirem conforme o mapa astrológico, né. E tem a ver até com a leitura da, das pessoas, né? a criação de personagens pode entrar dentro dessa crença astrológica. Eu até balancei a cabeça aqui para levar um ponto a outro, mas como ninguém tá vendo, <risos> tá balançando aqui. <risos> hum. Não, e essa questão da, da, astro da astrologia para as pessoas caracterizarem a personalidade dos personagens, você também pode considerar se isso é só uma crença popular ou se efetivamente é verdade. Se a, a, a astrologia do seu mundo efetivamente tem algum efeito sobre o seu mundo e sobre a cultura dele, porque pode sim, pode ter, se o mundo é seu, sim. você faz, você faz é, o que você sim. quiser. Pode, sim, sim. criando claro. uma base sólida para não. Afast... É, tendo tendo o um embasamento, isso, né? Tudo, tudo é válido. Isso aí, por isso que aí vem a questão da pesquisa, que nem nesse caso eu falei, da Alice sabe bastante sobre astrologia, ela conseguiria criar um mundo em que o leitor vai abrir, vai ler sobre astrologia e falar, nossa, você sabe, ele não vai criar aquela aquele ceticismo, né? Vai criar aquele afastamento, mesmo que ele não acredite em astrologia. Dentro deste mundo criado é real é isso que é a pura verossimilhança. Vocês sabem, assim, que eu acho que a JK Rowling usa astrologia para caracterizar os personagens. Astrologia ou astronomia? Astrologia, porque assim, por exemplo, Hermione or... or... é usam signos ...para fazer personalidade de personagem quando eles estão pensando na história. Eu já caracterizei meus personagens com os signos, tanto no Zodíaco Ocidental quanto no Zodíaco Chinês porque tem, tem zodíacos diferentes. E aí, é interessante pra você usar como base de personagem na hora de criar de criar personagens, mesmo pro nosso mundo. Mas, quando você tá criando pro mundo de fantasia, não faz muito sentido você usar nossos signos, porque as estrelas serão diferentes no seu mundo. Então, você teria um então, que criar um zodíaco diferente pra O que eu digo é assim, você usa essa noção de astrologia, mas você não revela que você tá usando. Ah, sim. De é. forma indireta, para ficar eu mais acho que divertido. É como se fosse assim. um, como se fosse um estudo da personalidade, se eu, sei lá, por exemplo, a Hermione. A Hermione eu acho que é uma virginiana. Ah, ela é virginiana, né? Ela nasceu em setembro, acho que no início de setembro, primeiro de setembro. Mas né? ela é muito virginiana, muito, muito racionalzinha, muito analítica, muito certinha, dá até raiva. Né? E, e assim ela a, a, a Jatakamori não faz a menor questão de marcar que ela é vizinhana, assim, você sabe porque não dá até a informação da data, né? mas ela não marca isso. É, essa questão de estudo de personalidade, você pode fazer até com outras coisas que não são signo. Por exemplo, os japoneses têm o costume de analisar a personalidade a partir do tipo sanguíneo. Então, muitos animes e muitos mangás, quando colocam a ficha do personagem, Vem com o dado de qual é o tipo sanguíneo daquele personagem, porque isso, para a cultura deles, é interessante e influencia na sua personalidade. Então, tem essa questão também. Sim, é. É uma coisa interessante também, apesar de que dessas outras coisas eu não. sei lá, não, nunca me identifiquei, não. É, Os questão de pesquisar, tipo, né? Escritor escritor. É verdade. É, eu sei da parada do anime e do mangá porque eu assisto muito anime e mangá. Então tem essa questão das nossas referências também. Né? Eu sei Cada que um existe tempo. até. É a est... é... Como que é? Zodíaco, cigano? Não, não é cigano não. É... Acho que é xamã. Né? Só que aí em vez de... de ser representado por animais, eu acho que era representado por ferramentas. É uma parada estranha. Não conheço. Dá... Dá pra utilizar tudo, eu só dou uma. Pesquisada no Google para você entender bem os arquétipos. Né? Eu só queria não marcar que tudo. cigano não é uma palavra legal de se usar, porque na verdade eles são romani, então não vamos usar essa palavra. Não, mas eu não tava não falando é de cigano, eu estava falando do de xamã. Ah, do sim. Ah, tem o tem um zodíaco celta. Tem celta? É interessante também. O que, o que eu tinha visto era da, da América Central não era da América Central. Legal, que A humanidade, milênios Analisando os céus, as estrelas né, E criando toda essa, essa crença né, assim, Essa cultura de Analisar a história da humanidade Por meio da leitura das estrelas né. Isso é muito interessante para usar dentro de uma obra assim, Na criação de uma obra E é rico, isso é rico, né? isso é cultura pura é, O cara só tem que ter cuidado Com isso aí, porque vai, vai exigir Muita pesquisa, e aí você não pode Colocar toda a sua pesquisa no livro Porque você sofreu muito para pesquisar tudo né? Tem que ter cuidado e aí chegamos ao nosso só top. queria top. fechar um pouco a parte da cultura. É que a gente falou muito da criação. Assim, a gente tá pegando a cultura da, da astrologia é e botando em um mundo... Isso, mas dentro da cultura também entra superstições, por exemplo. Ah, sim, sim. E aí, se você cria um, um mundo contemporâneo, é, você cria uma história baseada no mundo real, no nosso mundo contemporâneo, por exemplo, você tem superstições de acordo com cada região, por exemplo. de acordo com a classe, classe social, própria... de acordo com a religião também, né? como a gente vai falar já já. E isso é bem legal, né? E essas superstições superstição entra no, no enriquecimento do personagem, porque tanto significa sabedoria, cultura né? e o que. E é, eu acho interessante quando o autor colocar esse tipo de superstição, não como algo voltado para ignorância, sabe? Ah, o personagem é ignorante, por isso que é supersticioso, assim. Mas sim botar o ponto de vista do personagem, que tem essa superstição, muitas vezes, assim para dar aquele realismo, assim para o leitor mesmo ter essa empatia com o personagem. Ah, ele acredita nisso porque foi criado dentro desse ambiente. Que às vezes entra muito na. no o leitor ou o escritor pode entrar muito nesse erro de acabar gerando um preconceito contra certas superstições Contra certos tipos de, de grupos né, Por causa de não acreditar na superstição dessa pessoa né? Desse, desse é, próprio indivíduo é. Mas isso aí tem muito O lado de onde eu venho Que é uma cidade tamanho de um ovo <risos> Tem muita superstição tipo, não, Tem superstição de não, não pode cortar as unhas à noite Tem superstição de você não, não tomar banho Assim que tipo, almoçou, vai tomar banho, não pode Você... Tomou alguma coisa que tem leite. Não pode chupar laranja depois. E... Aqui é com manga. É lá com laranja também. Ah, com também. Com manga também. E com laranja também. Essa questão do, do banho tem aqui também. Mas não é só é. pro banho. É tipo não molhar a cabeça em geral. Quando ah, eu era, Quando eu era pequena, a gente ia para festa em, em clube. Essas coisas assim. Depois do almoço, eu só via os adultos falando. Não, mergulha na piscina por uma hora depois. É que em Minas Gerais eu já vi um Quando a pessoa tava tá varrendo a casa Não pode varrer o pé de ninguém Porque senão não o... casa, né? A pessoa é azarada e não vai casar nunca É, lá também tem pessoal, isso aí, aí. aí já Tem uns que, que parece que é, já é espalhada pelo Brasil todo né? Tem também? Não? É, é legal isso E, é, e é rico Tem aí também? Tem, que vai morrer? Que a mãe morre Lá possível. azar a mãe É e azar pra mãe é azar que, pra mãe. É, é, o que eu vi é quando você deixa o chinelo virado, Tipo, quem for o dono do chinelo vai estar tá mais por, próximo da morte, sabe? Ah, assim. Tem que desvirar o chinelo a pessoa não morrer. Aqui no caso é a mãe, né? Tem até vídeos que são interessantes, né? Que eu vi eu, eu, eu, outro dia que o cara deixou o chinelo virado para ameaçar a mãe. Então, ela, é, então, é por isso mesmo, porque dá azar a mãe. Que... É. Mas eu acho que cria esse negócio da mãe, porque é ela que tá com o chinelo na gente. Vocês conhecem a superstição do arco-íris? Do, do ouro no final? Pra colocar uma pedra em cima da outra pro arco-íris ir embora? Não, nunca vi isso. Não, não conheci. Não. <risos> ela, lá tem isso. Porque, assim, o, o arco-íris, vocês sabem né? a formação dele, como é que se forma, porque tá a neblina hum. e aí... Essa água, sol... a luz. Isso. E normalmente é porque não, a nuvem não está tão carregada, então fica só aquela, aquela garoa e, e bate o sol. E lá o pessoal acredita que quando o arco-íris aparece, ele está ele sugando a chuva. Então aí tem essa superstição de você colocar uma pedra sobre a outra, que aí manda o arco-íris embora. É qual cidade que é a sua É Santa Terezinha. É Santa Terezinha lá em Pernambuco? Né? É em Pernambuco, lá no sertão. Agora, imagina, um escritor de fantasia contemporânea essa são por exemplo, para criar uma história baseada no arco-íris que foi roubado. Cara, dá muita história com isso. Muita é é, que... história. Aham. É, cara, que, é, como o pessoal fala, né? Escritor é um observador também, né? Então você tem que ah, estudar. Deixa eu perguntar que... uma coisa: vocês conhecem a lenda da loura do banheiro? Sim. Sim. Tem, tem todos os lugares? Que legal. Tem. Eu Lápia acho que não é tem só tempo. do Brasil, não. É, eu acho que tem, mas parece que cada lugar tem um jeito diferente. Eu acho de contar também. É, tem versões. É, versões é. A gente é fazendo mais folclore, né? a gente fala folclore. Vamos passar para o próximo tópico, que é o último que a gente combinou, que é religião. Que quando a gente está fazendo nossos personagens, inclusive do mundo real, porque no mundo real nós temos várias opções de religião, não é só cristão gente. Vamos diversificar aí também. É, você tem que pensar no como é que é a relação do seu personagem com a religião e como é que quais são as crenças dessa religião e todas as coisas envolvidas na religião para influen que influenciam as ações e atitudes do seu, do seu personagem e da sua cultura como um todo. E é muito legal quando você tá criando um mundo de fantasia, que você inventa deuses e você pode se divertir inventando quantas religiões você quiser, porque você é dono de tudo. E agora você imagina o trabalho que dá para você estudar as religiões já conhecidas e estudadas há milênios e você criar religiões. Sim, é isso tem que ter muito, muito cuidado. E tem aquela coisa, né? assim tipo uma, A região sul tem uma religião, a região norte pode ter outra região. Então, se você quiser se aventurar, você cria várias religiões também. E, e aí vai brincando com a loucura, vai criando guerras por causa de religião. Guerra por causa de religião é clássico. É, é clássico. <risos> é. Tanto na ficção quanto na realidade. Isso. Está acontecendo até hoje. E a religião, é, e tomando o caso de hoje, a religião está intrinsecamente na política. É muito... Tipo, é, é comum ser é usado nas obras, na narrativa. Porque, a, a, muitas vezes, o líder religioso é o líder que guia ali o líder político. Ou é o próprio líder, é o líder político e religioso, né? Do determinado lugar, do determinado local. Que vai regrar, né? Vai fazer, criar os regramentos, as normas de convivência na sociedade. É quando a própria história da humanidade é assim, né? Desde no começo, quem tinha o, o, os poderes religiosos, o assim, um poder divino de conversar com o sol, para ouvir o Deus Sol e... Construir as regras da, da sociedade, da tribo que tinha, né? Depois que ele morava, ele era o líder. Ou ele escolhia o líder, né? Você tem essa questão de interesse da então, religião. Estamos, estamos. Vamos falar de deuses e acontecer alguma coisa estranha. Agora fechamos os um computadores vamos dormir, se conseguirmos. Ele quer um caminhão lá fora, pode ser o urro de um deus. Não foi lembrado. <risos> eu estou aqui. Só porque eu ia comentar que essa questão do, do direito de, do, da divindade, do, da relação com a divindade, as monarquias europeias eram todas baseadas em, dire, em direito divino. Você era rei porque Deus mandou você ser rei. Aham. Uhum. E seu filho também vai ser rei porque Exatamente. a família é toda abençoada. É. Exatamente. <risos> a não ser que o primo mate o é, <risos> primo. o novo rei escolhido por Deus. E aí temos todos os conflitos religiosos e políticos. Isso. Isso só na parte humanista, né? A gente ainda tem a parte, exemplo, da magia, que pode uhum. ter tudo a ver com o panteão de deuses criados. Por exemplo, né? tem um deus do fogo, os magos seguem eles, serão do fogo. É, quando você coloca magia na jogada, você muda tudo, todos, todos ficamos quietos ao mesmo tempo de novo. E aí também surgem as características dos seguidores de cada religião, por exemplo, Você tem um, não só a questão da magia, mas tem um, um deus que é mais altruísta. Você vai ter seguidores sim que são mais apegados às coisas materiais que vão ajudar mais outras pessoas tem um deus da guerra já tá aí na cara que que vai ser e também tem a questão do patriarcado patriarcado com o matriarcado é um deus homem vai ter a liderança masculina é uma deusa mulher é possível que tenha uma liderança feminina né? que às vezes nem assim ocorre né? às vezes pode ter uma liderança masculina que tá regrando, assim, conforme o entendimento de uma deusa mulher que representa a Terra. Tem toda aquela questão clássica da fertilidade da Terra, da, é de dono. É, e você não precisa nem ficar preso a, a só dois gêneros, né? Porque não tem só feminino e masculino. Então, você pode sair dessa, desse binário e, e explorar outras coisas. Seus deuses podem ser a gênero, seus deuses podem ser fluidos, seus deuses podem ser o que você quiser. E a sua população também. a é questão... Da crença relacionada à religião também, né? Quando a gente traz para o nosso mundo, você mesmo disse, né? Evita, tipo, Não é evitar, mas lembrar que tem outras religiões, além da cristã. Lembrar que nem todo Islão é terrorista, né? Tem, nem todo islã é terrorista. Nem todo terrorista né? é, é muçulmano. É islâmico. Isso. Tem, muçulman. muito, tem muito terrorista branco. Tem. E. A questão A também, maioria né? é a questão que as pessoas confundem muito, um banda com Macumba, né? Que vale a pena fazer uma pesquisa mais a fundo sobre isso, né? Se for querer retratar no livro a sociedade atual, de determinado local, assim, que vai conviver as várias religiões, né? Em uma mesma cidade, um mesmo estado, e que vai construir características dos personagens. Sim, sim. Sempre muita pesquisa e muito respeito. Uma coisa legal também de se colocar, às vezes assim o, o escritor ele pode ter uma certa preguiça de criar mitos para a história dele, porque assim vai ser um mito, mas vai ser uma coisa que não existe dentro da própria história. E aí às vezes o cara pode se sentir meio desmotivado para para fazer isso. Mas eu acho uma questão muito interessante, até por questão cultural mesmo do, do povo é Ter esses mitos para eles temerem, né? Para eles temerem ou para eles acreditarem ou para eles evitarem fazer, fazer certas coisas Temendo esses mitos essas lendas Então eu acho que é uma coisa viável também para colocar E não ficar não focar apenas em deuses Tem que ter deuses, tem que ter uma crença, tem, uma, tem, tem que ter uma religião mas eu acho que eu acho válido também colocar mitos assim na história que eu acho que fica legal sim sim é a religião é, até porque a questão do mito às vezes a gente falar não fala muitas vezes falar é mitologia indígena sabe as pessoas às vezes confundem ou mesclam tudo isso né porque é uma questão até de diferenciação que as pessoas sentem fazer porque não é a cultura delas. Ou elas aprenderam a falar desse jeito, né? Você não trata a, a crença em deuses indígenas como uma religião, mas sim como um mito. Às vezes até a questão dos africanos e tudo mais, né? Tem essa questão da que separa mito e religião, que às vezes não, não é. não devia não haver separação. Eu acho que a gente pode, pode encerrar por hoje, minha gente. É, eu por acho hoje. que sim, acho que a gente abordou bem aí. Eu... Então, minha gente. Obrigada por, por nos ouvir. Hoje esse foi o episódio piloto. A gente volta no próximo episódio com o tema Personagens. Criação de personagens. Somos os andarinhos do Imaginário e até a próxima. Até a próxima, pela gente. Vista. Valeu, pessoal. Valeu pela coragem, Valeu. pessoal.